Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo do canal O370 o 371 e hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo de anúncios. E o vídeo de hoje é sobre motorhomes barato. Eu peguei aqui no classificado aqui é o LX alguns ônibus à venda barato aí que já são motorhome. Vou começar aqui com esse primeiro. O proprietário é de São Paulo e ele está pedindo 45 mil reais. Aqui é um um Marco Polo rodoviário, um veículo mais antigo, né? foto aqui do interior, é até utilizável, mas fazer uma boa reforma aqui, fica um motorhome muito bacana, hein? aqui foto do interior, bastante espaçoso, motor traseiro, vendo o motorhome no estado que se encontra, motor recém feito documento está escrito motocasa aí tem aqui até um vídeo para quem quiser ver tem banheiro tem tudo motorhome já montadinho por 45 mil reais é uma boa opção aí ó para quem tem pouco dinheiro tá querendo um motorhome ó, já tá montadinho agora vamos para o segundo o segundo é um o um marcopolo 3 ó, um veículo mais antigo também rodoviário e tá bem bonito, ó, bem original por fora. E o proprietário tá pedindo 45 mil reais. Difícil achar um Marco Polo nesse Marco Polo 3 nesse estado. A maioria tá bem destruído, ou já nem tá rodando mais no interior dele. Ó, tem várias beliches, e é isso aí. É, ônibus Mercedes-Benz, ano 81. Detalhes, três beliches, 12 lugares, duas portas, frontal e traseira. Vamos para o próximo. O próximo é um O364, é, motorhome, Mercedes-Benz 364, 79, documentado no motorhome, 15 pessoas. Ó, tem uma cama lá no fundo, banheiro, uma beliche. Uma mesa aqui, ó. Uma casinha já montadinha. E o proprietário, ele é da região de Sorocaba, Ibiúna. E tá pedindo 50 mil reais no veículo. vamos pro próximo. O próximo, o proprietário tá pedindo 65 mil reais. É um O364 também. Só que é um O364 urbano. Porta do interior, ó. lateral, ó, toda fechada já, só as janelas da casa. Ah, no, no fundo ó, tem um quarto grande, cama de casal, um ar split. Tá bonito, hein? Aqui com todo aberto, a porta lateral. Uma boa opção aí para quem tá com pouca grana. E o proprietário tá pedindo 65 mil reais. Vamos pro próximo. O próximo é um Mercedes-Benz O362, ano 1976, o proprietário está pedindo R$ 65 mil, reais. e ele foi fechado as janelas, a janelinha própria de motorhome, aqui pelo jeito é um ar-condicionado que ele deve ter, motor traseiro, né? o O362 é motor traseiro, as lanternas, tirou original que o original ela é pequenininha colocou assim eu particularmente não gosto eu prefiro o ônibus bem original mas isso aí é de gosto né fechou a porta aqui da frente e abriu a porta aqui na lateral tem climatizador o veículo tá tá bonito só uma pintura já daria uma cara bem melhor nele e vamos pro próximo esse é o último veículo que eu tinha para mostrar mas então é isso pessoal se você gostou deixa aquele like e se você não está inscrito pessoal se inscreva aí no nosso canal obrigado pessoal até mais